Bem-vindos ao nerd A gente foi conferir o game The Legend of Zelda: Link's Awakening. Então fica ligado aí! Bom, esse é um remake de um game clássico que saiu lá em 93 pro Game Boy. É, ele tá saindo hoje como um exclusivo do Nintendo Switch. Bom, galera, então bora direto lá pro gameplay, né? Vamos, vamos lá! lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game The Legend of Zelda Link's Awakening. Ai, hoje é dia de pura nostalgia. É isso aí, galera, tô animado demais com esse jogo, o estilo de jogo que eu gosto. E aquele joguinho com a pegada nostálgica mesmo, né? Eu tô bem curioso pra ver como é que ficou a versão final aqui do game. Vamos lá então, né? Já vamos começar direto aqui, vamos pegar esse arquivo 1. Uh, a gente tem a dificuldade normal ou hero que dá o dobro de dano, né? Essa aqui eu acho que depois de zerar a gente testa, vamos é, no normal por enquanto. Vamos começar devagarzinho, né? <risos> e vamos manter o nome aqui, acho que não vamos trocar, vamos deixar link mesmo que é o um clássico, vamos né? Vamos claro. Uhum. E clássico. vamos lá, ó. E eu, eu já tô aqui preparado pra esse jogo, ó. <risos> ah, que, que alívio! <risos> ah, ela falando, né? Achei que você nunca ia acordar, você estava se virando de um lado pro outro, né? <risos> o que? É Zelda? <risos> Não, meu nome é Marin. Você ainda deve estar tá meio confuso. <risos> Ó, você tá na ilha Corolint. Aqui a gente já tá movimentando. Beleza. Acho um pouco de sair molhando tudo antes de falar com eles, né? <risos> Vamos lá, então, falar com ela. Ah, eu acho que a gente sem querer interagir com ali, ó, oh, só é um suporte para alguma coisa, tá dizendo Gumba. Ah, tipo, será que vai ter uma estatuetinha de um Gumba, alguma coisa assim? <risos> eu queria falar com ela, agora sim. Tá, siga a, a estradinha pro sul para chegar à praia onde eu encontrei você. Oh, Link, você finalmente recordou, né? Meu nome é Tarim uhum. Espero que você esteja se sentindo melhor, né? O quê? Como que eu sabia o seu nome? É, acho que é meio estranho, né? Como é que na verdade eu vi atrás do seu escudo? <risos> <risos> ah, tá A gente conseguiu o escudo de volta Tem que segurar o botão R para repelir os inimigos com ele, né? Então tá, acho que a gente vai se defender dos inimigos Ah, mas... vasculha é tudo agora <risos> Vamos dar uma vasculhada Aqui, ei, o que você tá fazendo? <risos> <risos> tá, eu sabia que ele não ia gostar A cara vermelha tentando Isso é uhum. mais pesado do que pesadão é. Ou <risos> seja, assim, atualmente a gente não tem a força pra levantar e ficar com a cara vermelha <risos> Achei da hora Tá, a gente vai precisar upar o, o Link, né? E aqui também um suporte, tá dizendo, ó, piranha plant. Aquela planta carnívora. Tá, beleza, eles disseram pra gente ir pra estradinha pro sul, né? Sério, eu tô louca pra ver como é que tá esse jogo! <risos> tá Ai, só, a gente não. tá sem arma. E a musiquinha aqui da hora, né? Olha que uma galinha aqui, ó. Para de incomodar galinha! <risos> Ai, que massa. Ai, sensacional. Ai, as musiquinhas assim, ó. Ó, Sony. Ei, cara! Oh, quando você quiser salvar, oh, vai para a tela do sistema. Você abre a tela com... apertando o botão mais e pressionando o R para a tela de sistema. Ah, não me o que isso quer dizer. Eu sou só uma criança, né? <risos> Tá, beleza, a gente pode aqui, ó, oh, sistema e meter um save aqui quando a gente quiser. Tá? Aqui já tem lojinha. Dá para carregar isso aqui? Não dá, né? Ah, a gente não tem nem como acessar isso aqui ainda. Acho que só tem alguma espadinha, alguma é... coisa. É... Como todo bom Zelda, vão é. sair picotando tudo aí de plano. Tem uma senhorinha aqui, ó. Ah, vovó Yahoo. Yahoo! Uh -huh. Eu tô bem, <risos> e você? A vila deve ter dado o apelido de vovó Yahoo, porque a velhinha só fala isso. Ó, <risos> que é um tchinchomp, oh, ó. Sério, sensacional. <risos> A gente tem como dar, tipo... Toca a galinha nele, toca a galinha nele. A a gente... Galinha nele. Nossa, ah, gente... Empurreu a galinha <risos> Ai, que viagem. Tá. Vamos lá, tipo, um mausoléu aqui. Ah, Essa sai daí, Sai daí. Oh. Ó, oh, eu vi que se você pressionar o botão menos, pra dá pra olhar o mapa da ilha. Não só isso, mas dá pra colocar, ó, tipo, alfinetes com o botão A e lembrar de coisas com X. Eu não entendo o que, que isso significa, né, mas... Tá, ah, a gente pode dar uma olhada no nosso mapa Ah, eu adoro mapa de Zelda, viu? Normalmente são mapas bonitos E aqui ó, a gente tá no vilarejo Mab? Ou Maybe? Hum. Tá aqui... Tá, pra Tail Cave, Trombo Shores, tipo ou pra caverna ou pra praia né? as maçãzinhas na árvore <risos> Que da hora <risos> Ah, mas aí a marinha diz pra gente ir pro sul, hum, né? É, só cuida aí com as cabeças vermelhas. Só <risos> que a gente tá sem espada, tem uhum. que ir na furtividade aqui. Ah, beleza. Tem um espinhudo aí também. <risos> Ó, pra praia tem que pegar escada, só que... Tá. Não! <risos> Vai pelo meio daquelas ali, não dá? Ai. <risos> Jesus! Aqui. Tá, não dá a volta, né? Olha. Eita! que é isso? uma cebola? Coisa plantada... Na... Ah, sai daí! Sai! <risos> tá, tá meio trancado, trancado, trancado aí. Ah, é ai! Dedo. Ah, não consegue empurrar? Ah! Olha <risos> a marca na areia aqui. Que, marca. <risos> que legal! Olha aqui. Olha aí, agora sim. Agora ah, se preparem. Agora... <risos> Olha a coruja aí, ó. Uhum, então você era o rapaz que é o dono da espada, né? Agora eu entendo porque os monstros estavam começando a agir com tanta violência. É um rapaz corajoso, né? Que veio para despertar o peixe do vento. Dizem que não dá pra sair da ilha a menos que você desperte o peixe do vento. Você deve ir ao norte para a Floresta Misteriosa. Olha, Beleza. Já temos nossa primeira quest aqui. Uhum. Ah, vou esperar você lá. Uh, uh. <risos> Beleza, <risos> vamos pegar aqui então. Esse gente, me pega essa espada agora. <risos> oh, você encontrou a sua espada. Deve ser sua porque o seu nome está entalhado nela. É. <risos> Ah, ó, Dá pra usar ela com o botão B pra atacar os inimigos que estiverem no seu país. Agora sim, corta tudo! Ah, já veio o miserável aqui, o é, infeliz. Né? Eita! Meu Caraca! Corte essa fruta aí. Não, Não dá. dá? Já pega o outro caranguejinho verde aí. Siri, sei lá. E <risos> o bicho nem tá. Porque de lado é Siri, né? Ai, ai. ai! agora dá pra atacar esse aqui também. Ah, ele larga, ó. Aí ele dropa aqui, ó. Ótimo. Uma rupi? Pode ser. Olha aí! Caraca, tem um macaco tá jogando coisa aqui. Dá pra matar ele? Não, aparentemente não. <risos> ele tá protegido. Tá, a gente tem que ir pro norte, mas olha aqui. Olha olá vamos! Tá dá pra abrir? Ai, caraca, a gente tá Eu sem. Não consegue for... empurrar a pedra? Não, não dá. Ele não tem força pra nada ah. agora, enfim, ele tá coitadinho Tá só. fraquinho ainda. A gente tem que dar uma melhorada ali. Né? Ah, olha que legal esse negócio. Esse negócio azul aqui, é uma planta? É. Nossa, o, o gráfico tá muito bonito, né? Tá é. muito fofinho, nossa. Ah, isso aqui tá muita nostalgia. Esse remake tá caprichado. É. Agora... A banana! Banana. <risos> dá pra pegar a banana. Não dá pra pegar, é só do visual E aqui, o que que tem? Vamos dar uma conferida na casinha aqui. Olha só! <risos> ah, figura simpática. Um jacarezão. Meu irmão é um artista, então eu acho que tem hobbies estranhos na família, né? É. Tá. Enquanto a gente tá, não tá com muita grana, vamos direto aqui pro... E tu lembra da missão, né? Tá, não, tem que ir pro norte. Ah, tá. Eu vim pelo caminho mais longo, né? Essa música é clássica é demais. Sério, bom demais. Vamos coletar dinheiro. Vamos subir. Ah, agora é a vingança contra esses aqui, Toma! Ah, agora eu gostei. Hein? Tá, vamos subir. Vamos <risos> lá para pular, Cuidado! Né? <risos> vamos pra floresta misteriosa então, né? É. Toma! Olha esse buraco, hein? Não vou, não. Vai logo! Não vamos. vou, não. Vamos, vamos descobrir. Ah! ah tá. <risos> Desculpa! A gata que nem aí buraco. Ai, bem. eu achei que era uma ótima ideia. <risos> tá, tem como subir aqui? Tem aqui, ó. A rampinha. Tá, ah, o vilarejo aqui. É, eles tinham um peitamento engraçado. Vamos entrar nessa casinha aqui pra ver qual é que é. Olha, ah, tem uma senhorinha. É. Ah, ela tem um pequenininho, um filhotinho. É. Eu vou falar com ele. Ip, Ip, Ip. <risos> é a Madame Mio Mio. Uhul, meu Bobo. Você tá tão orgulhoso dessa, desse casaco aí. Um casaco de pele. E era isso. Tá. Então. <risos> Vamos seguir aqui, galera. Vamos e ele dá dano, ah, esse job, é... hein? Não, é. fica... Ah. tá é brincando. Olha aqui, é pra falar com esse aqui? Nossa, as músicas são muito clássicas. É umas releituras das músicas mais clássicas da franquia, né? É, a Taryn foi pra floresta, pra buscar cogumelos, né? Mas eu prefiro cantar. Ah, o Taryn é o pai dela, né? Ah, é. nem lembro, eu até tinha me esquecido. É, essa é a Ó, escuta essa, é chamada Balada do Peixe do Vento, ó. Ai, Izzy, não consegue sair da ilha sem o um Peixe do Vento. hein. Ah. Que fofinho! <risos> que legal. Tá, beleza. Tá, agora ela já cantou pra gente. Isso aqui é. me lembra demais o Ocarina of Time, né? Que, que dava pra aprender as músicas e tocar uhum. com a Ocarina. Floresta deve ter... Vamos dar uma eu olhada no mapa. Eu jogo bem musicalzinho, né? Muito? Tá. Por aqui deve ter alguma passagem pra floresta. Será que é por aqui? Já sai espadando tudo aí pelo caminho. <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ela deve ser pro outro lado. É. Floresta misteriosa. Era no norte, não era? Era no norte. Esse aqui não dá pra mover ainda. É bom dar umas. Ó, a gente sempre acha coisa aqui. Uhum. E aqui? O que é isso aqui? Uhum. Ah, olha que lugar, da hora. Quer ter lugar... mal? o tamanho da esses, família. Esses, essas caminhas! <risos> ah. Tá com quatro garotos que se parecem. Até eu me confundo às vezes. Né? A propósito, meu bebê quer. Um bonequinho de Yoshi, eu oh. vi um no, no Trend Game, mas eu não consegui pegar, tipo, deve ter um joguinho que o prêmio deve ser um Yoshi de pelúcia. Uhum. Tá, então a gente vai ficar ligado eu com isso aí também. Mas eu quero ficar mim! <risos> é, também eu quero. Tá, Vilarei deve ter uma outra passagem aqui, ó. Ó, pra cá, talvez. Uhum. Aqui. Nossa, o visual... a ambientação tá muito legal né? tá muito. A floresta deve ser aqui Tem um maluco ali pescando uhum. Mas a floresta deve ser aqui E dá para perceber, né, nas bordas da tela Fica tudo meio borradinho, né Ele vai ficando nítido quando a gente vai se aproximando ah, E já sai dando espadado por outro espaço, aí. É, que essa floresta... Olha a floresta oh. é misteriosa uhum. É aqui mesmo, hein Ah, a coruja disse que quer nos encontrar aqui Uhul. Bravo, rapaz, na sua jornada para despertar o sonhador Bem-vindo à floresta misteriosa Há ah, muito do mistério que você encontrará nesta ilha que não está nos mapas A ilha Corolint. Ah. Acho que você vai achar um pouquinho difícil sair da ilha Enquanto o peixe do vento está dormindo ah. Ah, a gente já visitou a Caverna Tail, ainda não, né? Que fica no sul da... do não. clarejo. Ah, vá lá com a chave que você encontrar nessa floresta. Hum. Aí ah, o peixe do vento está observando. é que ele está observando se ele está na água? Eu ah, que... mas ele é o peixe que tudo vê. <risos> tá, vamos lá. Olhão instalado. Não dá aí nessa flor roxa, hein? Não. Não. Meu Deus. Deus! Caraca, a gente leu uma fincada. Usa o... Não! Usa o escudo. Tá. Toma. Tá, mas ele é fácil de matar. Tá, mas a gente já perdeu um terço <risos> da energia. Aí outro. Arremessa. Toma. Ah, isso aí. Olha ali! Caraca, olha é a gangue aqui dos fortes. Toma. Olha lá um coração. Aqui, já pega. Aí. Olha aqui. Aí, aí padre. É, um guaxinim. Ah, já dá espadada nele. Ah, não dá. Ó, meu nariz é muito sensível Ah, tipo a pó, poeira, essas coisas assim. <risos> e é isso. Então sai daí! Tá. <risos> ele tá se sacudindo ele, ele muito. Ele tá meio ele. doidinho um pouco, né? Ih, <risos> você vai se perder, graças <risos> a mim. Ué? Nossa. O que que ele fez aí pra gente? Nossa, ele fez alguma bizarrice aí. É. Tá, a gente tá com 12, de, 12 dinheiros, 12 golpistas. Ah, a fadinha aqui, ó. Ó, nos jogos do Zelda, normalmente a fadinha recupera energia, recupera. Era a, a chave, né? Que a gente tem que pegar? É, a gente tem que achar a chave. Você não tá com ela? Vamos ver. Ah, ah, tá. É, vai ser pra recuperar energia quando é. a gente. Tiver mal. Opa! <risos> Sério, que engraçado. Esse porquinho gordinho aí. Olha aqui! Que isso! Não ah! é ali não, nossa, nossa, mantém, que... Olha ali se pulam. pulam. Nossa, são vários! Olha ali! Sai fora! Vai. Meu Deus! Ah, tem buraco aqui. Empurra pedra, não dá? Não dá, pra a gente não tem pau, força. Tem algum lugar ali? Ah! <risos> é. uhum. Eu vou uma do bichinho. Olha ali! A gente saiu de onde a gente devia estar. É A floresta é pra cá, ah, né? Que a gente já foi pra outro Aparentemente, lugar. Aparentemente, esse lugar é mais bonzinho. É, a gente uhum. saiu. Tá, é. então. Mas tem um coração. Ah, esse coração deve ser o que aumenta de 3 pra 4 corações o nosso uhum. máximo. Né? Só que pra isso a gente vai ter que conseguir. Acho que empurrar a pedra, né? É, pra bloquear ali o caminho. E aqui não dá, né? É, ainda não e ele... <risos> A gente se perdeu já. já deve ter, devem ter caminhos aqui que a gente ainda não explorou, né? Aqui é o da fada. Só que tu tinha cortado tudo em volta da fada, agora tá tudo cheio de grama de novo, né? Ah, mas eu acho que volta. Vamos olhada aqui. Ó, cuidado, ó, tem... Tem uma parte do chão que quebra. Ah, não dá pra ficar muito tempo em cima, eu acho. Vamos ver. É uma dungeonzinha já? Ufa. Consegui. Ali onde tá a rachadurinha, ó. Te liga aí. Ah, saquei. É. Aí a ah, gente tá tranquilo. Tipo... Não consegue bater, se ah. quiser. Ah, saquei. Ah, só não pode vir lá pra parte rachar, Eu acho, né? Eu acho que dá pra... Dá pra empurrar a pedra, não dá pra puxar, o chuto que é isso Ai, é. <risos> Ei. é exatamente isso Ai, Não dá pra empurrar mais ah, A gente usou 50 rupias a gente achou, né? Muito bom, Muito bom. Hum. Uhum. <risos> Tá, deu certo sal... Beleza Pelo outro lado aqui então Eu Espero que dê É, tá. já vaza Ai <risos> tá Eu susto. gostei do... Ai ai, ai. Empurra, dá. né Vamos botar pra cá ó. Hum, Só que não dá pra pegar lá né É, pelo que entendi, é só uma vez que dá pra empurrar ó. Hum Acho que ainda não dá, né? Hum. Era isso? Ó, tem um cogumelo brilhoso aí no chão. É, não é o mesmo lugar, né? A gente foi pra outro não, lugar. Não, esse agora... é bem mais forte é um porcão meio com. Com. Hum. Como é que diz? Ó. Aí, ó. Você pegou um cogumelo. Ó. Conforme você segura ele sobre a sua cabeça, ó, um aroma flui, ó, pelas suas narinas. Hum. é aquele bichinho que gosta de aromas? Ah, olha quê. que sacanagem. <risos> tá. Ah, você foi sacanagem. Tá bom, tem que voltar pelo mesmo caminho. Vai. Cogumelo. Tem que dar o cogumelo pro bichinho, será? E agora? Pra cá não dá pra empurrar nada. É a única que dá pra empurrar. Tem duas que pode empurrar. Essa aqui. Essa aqui. Também não dá. Tá muito pesado ainda Tá, então se tá muito pesado Pra aquele lado não dá pra ir Ixi, só que agora acho que eu bitranquei Vai trequei. ter que voltar <risos> é. Não, pega, empurra o último O último pra onde? Pra direita Não tem que vir pra cá Só que não dá, é só uma Ah, vez. é só uma, entendi <risos> é, Acho que vamos ter que zerar aqui o... Eu acho que é só uma, não dá Não sei se a gente vai pegar um item depois pra poder Ele empurrar mais Ai, meu Deus. É pra voltar agora. Espera, empurra a primeira pra cima. Calma. essa Aí pra cima. Tá, e aí dá pra E a outra, a outra pra cima também. Isso. Não. Não <risos> abre o espaço? Não. Tenta. Claro que abre. É, oh, ah, não, ficar não. Nossa, tá, vamos tentar de novo. Acho que é lá por cima que a gente tem que fazer. <risos> <risos> sozinho de leve, de leve, né? Só pra começar, pra aquecer os... Tá. Vou pensar aqui. Pra cá... Puxar não dá, né? Puxar não dá. Deixa eu ver aqui. Caraca. Empurrar pra cá, pra lá. Tem que empurrar... Pra cá, pra cá. Pra cá. Aí ah, deu. eu gostei. Parece aquele chiclé brilhosinho que tem Ai. uns ovinhos, mano. Né? Não. Era outro lado. Nem pulado. te gosta muito, é porque. Era por <risos> Sabe? Acho que a gente vai ter... Olha aí! Ah, uma hum. pe... um pedaço de poder, ó. Você sente a energia fluindo por você. Ah, tipo, agora a gente tá. Não, super forte! Mais ou menos. É, não tanto assim. E agora que a gente tá super forte? Não, Caraca! Não. E agora? Aproveita o poder, hein? Tá, mas aí, fazer o okay que com esse poder aí? Ah, aqui, será que dá pra ver? Sai daí! E tá só se defendendo, né? Toma! Dá pra empurrar aqui? Não dá mesmo com o super poder Caraca! Tá pra cá também não Acabou o no nosso super poder Mas eu acho que é pra alguma coisa, né? Pra cá a gente veio aqui, a gente sai, né? É, e aí, é aí. Não é que que tá... pra cá, né? É. Tá, vamos, dar, vamos continuar dando uma pesquisa E vai pesquisa. cortando a grama aí, aproveita o caminho Vamos aproveitar aqui pegar o coração tá, deixa eu dar uma olhada no mapa Tem como a gente dar um zoom, né tem, acho que tem uma boa parte aqui Que eu acho que a gente não explorou, né <risos> Meio pra esse lado Mas aqui Mas é, onde é. tem um buraco, né? Por isso que a gente não explorou Ah, por isso, né? Aqui não dá pra passar, Teria né? que empurrar a pedra, não sei se não vai ter que ficar mais forte pra daí voltar pra, pra floresta Vai empurrar a pedra? Eu acho, pelo menos, né? É uma tá, teoria tá, que eu enfiei tá, na tá. cabeça, sabe se eu laçei Eita Aqui, ó, tem alguma parada aqui, ó Dá pra dar a volta? Aqui okay, a gente já vai sair da floresta, já vai sair, né? É Tá ficando mais claro. Tá, vamos ver se pra cá tem alguma coisa que a gente ainda não viu. Na hora, hein? Também não, eu queria ir ali pra cima. Morre! <risos> ah, tinha um cogumelo. Não tem que dar o um cogumelo pra esse aqui? Ah, pode ser. Falar com ele. Calma, ah, deixa eu ver. O cogumelo. A gente tem como atribuir. Não dá, né? Não tem como. Tá esse sacudindo aí. Qual é deles que esse sacudindo aí? Ele fica meio lango-lango assim, né? Não dá, eu tinha quase certeza que a gente ia ter que botar esse cogumelo pra ele aqui. É, não dá pra alocar pra um dos slots lá em cima, então não é isso aí não. Uhum. Ah, ele vai se perder de novo. Agora mas... voltou. Lembra que tinha tipo, uma outra realidade? É uma outra e rede, agora né? ele sumiu, dali, ó. Aí, a fadinha agora ela pode. Ah, vamos curar suas feridas. <risos> <risos> Legal, aí ela sumiu. Aí. Tem que abrir a defesa dele. Pra cá pra baixo a gente já, já viu, né? Já. Pois é, deve ter uma parada aí que a gente ainda não explorou, hein? Sai fora! Que horror essa bolota colando na gente. Tem aqui, ó. Aqui tem um. é. Não dá ainda. Ei! Pelas costas. e aí já sai eu acho Saiu, jogo, já sai já sai né pois essa é, acho que a gente não tem que pegar nenhum item né a gente só tem que achar a chave mesmo pois é com cogumelo agora vou ver para cá para cá já foi uma piada aqui ó Mais para baixo é pro outro lado a gente não consegue ir. a gente é, só e consegue é tá o bichinho sempre é Cuidado da bolotinha vermelha. É. É. Que massa esse jogo. Vamos ver, talvez pela dungeon mas Tem aquela dungeonzinha ali. Deve ter alguma coisa por ali. É, alguma coisa por aqui. Não abre nenhum caminho diferente aqui, Ele é pequenininho ali. Pela esquerda, não. Acho que vai não. lá pra onde tu entrou. Pois é, as pra cá a gente... Vou ter vamos... que entrar em algum desses buracos? Acho que não, né? Não, acho que... Aí é o buraco da tá morte, é. <risos> vamos lá, vamos pro outro lado aqui. Tá. Pô, queria pegar aquele coração ali, ficar agoniado de pegar <risos> aquela ali. <risos> tá. Ah, aqui a gente vai parar longe, ó. Uhum. A gente entra nesse aqui, ó E vai parar e vai lá parar na aqui, ó. Então realmente a gente tá indo em outro lugar Não é pra voltar Tem que ter alguma maneira de continuar aqui né? ah, Pra baixo não tem como É, pra cima, pra cima. Só que aí não Só tem que como quem... continuar ó. Ah, a gente pegou aqui oh. ó, tipo, uma... uma semente aí Vai reduzir o dano que a gente toma pela metade ah, mas aí não dá, né, galera? Aqui não, não tem como. Cai no buraco. Ah, eu fui de novo! <risos> ah, não tem como, né? Ó, a gente ficar meio preso aqui? Vai para lá, e tem uma E com esse super aí. poder ir rápido, voltar lá na dungeon? Pois é. Ó, a gente fica ilhado nessa parada aqui, ó. Uhum. Tá. É Tenta empurrar agora, ver se dá alguma diferença. Vai mais longe, não, né? Não. É só pra gente ficar mais forte mesmo. Ficar mais forte, tomar menos dano. É tipo um buff, zé. <risos> que violência. Link está perdendo a paciência. Aí, aqui a gente Voltamos vai parar pra cá, pra... Caraca, tem alguma parada aí que a gente tem que... Aí, olha só. Aquele caminhozinho ali, ele tem buraco. O... Aí, aí. Esse aqui? É. Vamos ver. Será que é aqui o tempo todo? aqui <risos> o grande... Ih! Ah, pra cima... O que que... Ah, dá pra botar um marcador. Pra cima aqui a gente nunca foi? Não, é o... Ah, o bicho. Ah, não. Ah, um pedaço de poder. Tá. Deixa eu só ver. Pra cá a gente vai sair... A gente sai da floresta. Né? Pra cá a gente não veio ainda, né? Pra cá o... Eu... Teoricamente é meio a fada aí, não é? Ah, vamos ver aqui. Vou nem falar com o bicho. Ah, ele não deixa a gente sair. Uhum. Qual é que é do, do bicho? Ele não deixa a gente seguir? Ah, é, ele tranca com a fada. Acaba aí o caminho. Ó, ele meio que transforma a realidade, né? Ah, a gente se perde pra cá. Entendi. Ele nos transporta pro outro lado, né? A gente tava ali no quadrado amarelo e se transportou é, ali pra fadas. É, agora que entendi. Agora que entendi a parada que ele faz. É, ele nos, nos transporta, né? E aí a gente teria que descer aqui. Só que a gente encontra de novo ele, né? É, acho que nem mata... É. é, de novo a gente... E enco... se passar meio despercebido não dá, né? Não dá, ele não deixa. E com esse superpoder, não Não dá? Ah, mas a gente não conseguiu usar a parada aqui. E então, tem é uma maneira de usar isso aqui, ó. Itens. Aí, ó. Mapa. Vou ver aqui, ó. É, não dá pra usar. Eu tinha, tava na cara que era esse bagulho aí que tinha que dar, dar hum. pra ele. Hein? Assim, nada. Como é que é a dele? Dá uma espadada nesse bicho chato aí. Vai indo lá pra cima, vai indo lá pra cima. Fala que que dá. É, ele não deixa a gente avançar, ó. Ah, é quando tu chega ali que ele brota. É. Ele não deixa a gente avançar. E se tu tentar avançar que de sacaninha. novo, dele não muda? Não, não. Não, ele nos jogou pra cá. Olha que safado esse bicho, né? É. E se a gente desce aqui agora? Será é que ele não muda ele de não lugar tem, e daí hein? a gente tem que encontrar ele de novo? Sei lá. <risos> tá, tá, mas já entendi a mecânica do que, que ele faz aqui. Vai deixar o coraçãozinho? Ai, nem vi, <risos> nem vi aqui. Deixa eu voltar aqui. Não uhum. dá. E aí por baixo sai, né? Por baixo a gente vai sair. Hum. Hum, tem algum segredo aqui, alguma parada que a gente tem que descobrir, viu? Safado. Só vai no mapa pra gente ver Tipo, agora tu tá ali, né? Daí ele vai é. te puxar lá pra fada de novo É, tinha que na real não passar por ele Não tem que dar a volta aqui, né? Dá a porque volta, tem um buraco, né? né? Tem um buraco e a gente não consegue Porque a gente cai no buraco é. Que chato esse bicho com escudo Não consegue é. empurrar o pedrão mesmo, né? Ao invés de puxar, empurrar não dá. Nem com escudo, não. nem sei lá. Então só poder quebrar a pedra, não sei. Não. É só se tivesse uma bomba, alguma coisa assim. Será que a gente vai precisar de uma bomba? É, não dá. É provavelmente pra passar por aqui, né? <risos> Tem que tentar, Tentei, né? <risos> tá, então não é por aqui, então a gente já vai conseguir aqui na floresta, né? Talvez, é, talvez tenha que o pau personagem antes de entrar na floresta, não sei. É, já vamos, vamos voltar aqui pra ver. E aqui é onde o bicho tava. Tá, Tem uma né? outra missão também, além de ir na floresta, né? Na caverna, né? A caverna Alguém a gente... tinha mandado tu pegar cogumelo, não era? A gente pegou um cogumelo. Pois é, não sei se era uma missão era pegar cogumelo, agora eu me esqueci. <risos> Ah, beleza, Enfim, gente vai ter que sair daqui da floresta. Não tem muito mais o que fazer aqui não. Já explorou tudo. Ai, ai, ai, sai! Sai! O que é que, que aqui mesmo? Ah, tá Ele Só dá o um aviso ali do do chão quebrando. Ai. Aqui embaixo, um azul. A gente já tá com mais de 100 rupis, né? Consegue descer, vamos sair aqui só pra ver o que, que tem na lojinha aqui também. Tem algum lugar onde a gente consegue ver as missões? É, a missão acho que é aquela de pegar Sorry, uh -huh. é. É, a Só ali, aham. floresta. Tem um caminho oh. ali por cima, ó. Vai por cima, volta pela esquerda. Tu cortar as plantas tu consegue vir reto ó, pra cá ah, será que é pra cair por aqui por Eu sei. nossa, onde <risos> é que a gente vai parar olha ah, aqui um pedaço de coração não. tá, vamos dar uma olhada aqui é, ali, ó, a gente já tem um quarto do coração ó. show hum. era só isso, tinha que subir aqui E aqui, o que tem? A gente não chegou a entrar aqui, né? Uh -uh. Hum. Biblioteca. Ah, a gente vai aprender algum, algumas mecânicas do jogo, né? Vamos deixar isso aqui mais pra frente. E aí? O pra... <risos> que é isso? Que estúpido! Hum. Vou tentar achar a caverna só pra dar uma conferida na caverna agora. Aqui, dá. Ah, aqui embaixo, o que é isso? Aqui a gente já tem marcação de onde é a caverna ou não, né? Hum, tá com cara de ser isso aqui, talvez? Tá. Então vamos subir, a gente desceu demais. Putz, Zé, é muito lindinho! <risos> Vamos, lá, vamos dar uma conferida lá do outro lado, uhum. atravessar o vilarejo. Na verdade era bem perto da fada ali, aquele lá. É, era, lá indo lá pra direita, né? <risos> Ai, tem uma plantação aqui. Ah, já corta tudo. <risos> e tem é aquilo ali do lado. Olha aqui o que a gente achou Aí. aqui. Ah, uma conchinha secreta. Uhum. Mas, o que será que a gente vai fazer com isso? Também. Né? Ah, não dá pra vir pra esse lado aqui? Tá, a gente tinha visto isso aqui... Pega né? aí a dentro. Ali, olha, tem a caverna. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada nessa loja aqui, ver se tem alguma coisa. Porque tem umas bombas já, né? Pra gente ter acesso às bombas. É. E não tem. Olha, pra que serve isso? Que isso Mas é cavar É, é, é. Não vai tem bomba, que pagar tá. E aquele coraçãozão lá? Esse aqui é um, um pedaço de coração É né? um escudo, se a gente perder o escudo tá. Essa lojinha não tem nada Queria que tivesse bomba, não tem bomba, então não dá Aqui, ó. aqui também tem um negócio trancado o jogo trancou aí pra no início do game a gente ainda não acessar essas áreas. Acesso por perto. controlado. É. Então tá, vamos lá pela floresta. Dá uma volta aqui. Acho que dá pra entrar pela floresta, por ali onde gente tava também? Dava? Eu acho que sim, lembra que a gente sempre saía pela direita? Ah, é, real. Tá, mas tá mais longe, mais fácil por aí mesmo. Por onde que dá pra entrar? Eu acho que só por aqui. Por aí, né? é. Mas lá pelo lado, lembra que a gente saia pela direita perto da fada? É. Mas não sei se a gente consegue pelo vilarejo. Vamos tentar é. ir pra aquele lugar lá agora. A floresta é misteriosa. Uhum. Tá, vamos ir na diagonal aqui. Sai fora! Uhum. Não quero brigar com vocês, não. Sai! Ei! Ah, ele vai. Sai fora! Ah não, ele é em cima mesmo, fala com o bicho. Tá, ele vai nos mandar lá pro outro lado, né? É, a gente aproveita. Ai, né? miserável. Uhum. Tá, vai deixar a gente perdido aqui na floresta. Aí a gente consegue... Não, não, dá por aqui, né? Ah, tem que por dar a volta por, por aqui. Não né? quer brigar não. Ai! Tem uhum. ele quer... Esse aqui quer brigar. É, esse Não tem muita conversa. Hum. É ele vem. Hum. Ainda bem que você não tem um... É, ó, por aí por... Que sai. Tá, ah, por aqui a gente nunca veio. Não, não, mas aí tem pedra, e tem pedra. Tem que descer. Ah, vamos descer pra cá. <risos> Ah! <risos> ah, olha aqui. Nossa, ah, é um que... peixe vento. Nossa. Pra que ele? Olha. Tá, ah, mas aí já acordou. Olha aqui, ó. Tá tudo trancado. Não consegue ah. fazer nada. Ah, não. Ah, aqui tá bem. Tava tá, aí. Olha aí. <risos> ah. <coughs> ele tem o cogumelo do sono. Hum. Ah, a gente vai dar o cogumelo. ela vai. bicho! Ah. Olha <risos> o jeito que ela faz a poção. Sério. Caraca, a bruxa, olha. É esse aí que a gente vai usar. Tá, um negócio mágico aí. Ah, esse a gente tem que alocar. Uma parada aqui, tá. Agora só vem, bichinho chato. Só Agora vem. o bichinho vai sofrer na nossa uhum. mão. Olha o bicho do choque! Sai fora! Ele fica uhum. seguindo. É o dolinho. É. Ah, esse aqui eu vou pegar pelas costas. Tá. Vou pegar o coração que a gente já tá meio mal. Essa é a mais tranquila. E aí! Acho. Aê. Ah, um pedaço de poder. Não, essa agora só vem. Só vem. Uhum. Tá, deixa eu só achar onde é que a gente vai. A gente vai Ali. pra cá, na real, né? Hummm. Não. não, é pra cá. É. Até eu já. É, me perdi. é uma confusão que tu vai e volta loucamente né? Ai! Não é? Vai me bater? Aí. Toma isso aí. Toma isso aí, Timaia! Foi de. Meu Olha Deus, ele. virou pilão do Zangief. <risos> Meu Deus que é? Que... Vai logo! Caraca, é um Encantar o Lembra que ela disse é. que ele tinha ido procurar cogumelos? É! A última coisa que eu Man. me lembro... Era... Ah, ele comeu cogumelo. <risos> ah, tava loucaço! E ele sonhou que ele era <risos> um guaxinim! Tá, parece estranho, mas foi divertido! Caraca! Era... Sobe! <risos> tá, deixa ele voltar pra cá, É, então. vamos logo! Enquanto isso a gente sobe aqui. Aê! E aí aí ah, a chave! <risos> o tempo inteiro aqui a chave. E o legal é que o Zéu tem esses gráficos fofinhos e tal. Mas na real tem uns momentos de quebra-cabeça que a gente fica assim: ó, o que, é que eu tenho que fazer? Ahu! Uh, pega a chave e leve para a caverna até Ó, oh, recupere o instrumento que está lá escondido. Boa. Vá agora. Ah, o peixe do Bento está aguardando. Uh. Uhum. <risos> Legal, hein? Ai, galera, acho que já temos Ai, nossa sei. próxima quest aqui, hein? É. Vamos fazer o seguinte, galera, acho que vamos encerrando esse vídeo por aqui, eu tô animado demais, hein? Ah, eu também, é muito legal esse jogo. Tá bonito demais, a jogabilidade tá muito legal e é o seguinte, o game ele saiu hoje, ele é exclusivo para Nintendo Switch, né? E a gente vai fazer live ainda hoje às 8h30 pra continuar exatamente do ponto de onde a gente parou. Então quem quiser conferir o, a, continuação. A, a continuação aqui da aventura, confere nossas lives. Lembrando que a gente tem live sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Galera, valeu aí e até a próxima!